pessoal beleza voltando aqui para mais um vídeo pessoal é O seguinte como vocês pediram para trazer o Bills aqui para passo a passo para desenhar para vocês hoje eu estou aqui para desenhar o Bios não se esqueça de comentar aqui o próximo personagem que eu vou desenhando aqui para o canal eu desenhei diversos personagens e comenta aqui qual vai ser o próximo beleza bom então se mais rolações bora pro o vídeo bom pessoal para começar aqui a desenhar o Bios vocês vão ter que fazer aqui uma linha no meio essa é uma linha horizontal e uma linha vertical, tá certo? Essa linha aqui do meio, ela vai ser a altura dos olhos. E essa vertical aqui, eu não sei qual a diferença de horizontal para vertical, pessoal. Mas vamos lá começar. Não é muito difícil desenhar o Bios, porque ele não é um personagem que está no padrão de Dragon Ball, no padrão de desenho porque é um personagem que tem muitas curvas a partir do queixo e tudo mais. aí aqui ó, quando vocês fizerem um lado, vocês traçam uma linha para saber a distância do outro lado, pessoal. isso aqui ó, vocês estão fazendo aqui ó, começando a fazer de um lado para fazer do outro. uma dica para vocês é que se caso vocês forem é, destros e contornarem e desenharem com a mão direita, como eu tô fazendo aí, vocês começam pelo lado esquerdo. E vão fazendo pelo lado direito para saber se está na mesma proporção do outro lado. Tá certo? Aqui, esses detalhes aqui não são tão difíceis, pessoal. Mesma coisa aqui, ó. você vai fazendo de um lado e do outro lado. Como eu expliquei para vocês aqui. Tá basicamente a mesma coisa, pessoal, de um lado e do outro. Aqui que estão os detalhes a partir agora aqui do olho. Essa parte aqui que eu estou fazendo é a parte aqui do olho que vai ter um pouco de sombra nessa parte aqui que eu tô passando. E a diferença vocês vão notar quando for a parte de pintar agora. Bom, aqui já tá terminado o olho. Como o olho dele é bem pequenininho, não se esqueçam disso, pessoal. O olho do, do Bills é bem pequeno. O narizão nariz bem padrão. Estando aqui a fazer o colar que ele tem, vocês tem que saber aprender a fazer curvas pessoal para poder fazer isso aqui. O pescoço também bem padrão de Dragon Ball. A partir do... do pescoço é a parte mais normal que tem de fazer esse desenho aqui. E a partir da roupa aqui também é muito simples, não precisa ser muito complicado não fazer o desenho. Bom, então aqui basicamente já terminamos o desenho do Bios. Agora eu vou ensinar vocês a pintarem, pessoal. Bom, então vamos lá. Agora pessoal, tô estou aqui contornando o desenho do Bios Não se esqueçam de sempre ficarem movendo a folha para o seu contorno não sair errado E sair melhor É uma dica muito boa para trazer trazendo para vocês aqui Bom, então vamos lá Começando a pintar aqui no olho dele, eu estou só usando um preto mesmo Aqui para fazer umas sombras no olho E estou passando aqui um lápis ouro na sombra e estou passando um amarelo que é o amarelo da Eco Multicolor e aqui na nas sombras dele, eu estou passando aqui o violeta nas sombras certo? violeta para fazer as sombras em todas as sombras, em seguida aqui eu estou utilizando o lápis lavanda certo? O lápis lavanda para fazer as sombras mais escuras e agora eu estou utilizando o lápis lilás em todas essas sombras Inclusive fora das sombras eu vou utilizar o lilás também, só que bem de leve. Em seguida eu vou passar um papel higiênico por cima da, da sombra, da sombra não do lilás aí da pele. Só que eu não mostrei isso em vídeo para não ficar muito longo o vídeo. Estou passando toda a parte das sombras. Agora para começar a fazer aqui o poltipo dele. Eu estou utilizando aqui só um amarelo mesmo, em uma sombra escura. Aqui eu estou só utilizando um cinza escuro. Nessa parte aqui de azul eu só utilizei o azul e do outro lado eu usei um pouco de preto com um, um cinza escuro. Basicamente é isso pessoal. Do outro lado também. Bom pessoal, então foi esse o vídeo, espero que não tenha gostado. Se gostaram, não se esqueçam, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e também ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, beleza? Comenta aqui o próximo personagem que eu estou dizendo aqui pro canal e valeu, até a próxima, é nós valeu e tchau!